Estamos no mês vocacional, o mês de agosto é sempre o mês no qual nós refletimos sobre a vocação. O que é a vocação? A vocação, todos nós entendemos que ela é um chamado de Deus, é uma iniciativa de Deus. A vocação ela existe porque Deus não se cansa de vir ao encontro da humanidade. Deus é alguém incansável de querer se encontrar com a humanidade e encontrar pessoalmente com as pessoas através de um chamado. E esse chamado nós o consideramos uma vocação que alguém a partir da inspiração divina recebe para dar uma resposta a Deus. São Francisco entendia esta vocação franciscana desse jeito, ele mesmo disse... Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Ele também, ele, ele também entendia a vocação dos irmãos da mesma forma, quando ele dizia, e depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me disse o que eu devia fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Na ordem franciscana, desde as suas origens, entraram irmãos leigos e irmãos presbíteros. Por isso, sempre na Ordem Franciscana, foi possível viver a nossa vocação cristã ou como irmão leigo ou como irmão presbítero. E São Francisco, ele compreende a vocação presbiteral, a vocação do padre, do sacerdote, relacionada com o mistério da Eucaristia. Para São Francisco, a Eucaristia, ela continua sendo na história da Igreja, no mundo, um eterno nascimento de Deus. Toda a Eucaristia para São Francisco é um Natal. Ele mesmo disse na Amoestação número 1, Eis que ele se humilha todos os dias como quando desceu do seu trono real para o seio da Virgem Maria. Ele desce sobre o altar através das mãos do sacerdote. Então a Eucaristia para São Francisco é um prolongamento do mistério da encarnação. Por isso que São Francisco chama muito a atenção do sacerdote sobre a sua dignidade. Sobre a dignidade do ministério, porque está relacionado com esse mistério da encarnação de Deus. Na história da humanidade no dia do Natal E ele desce sobre o altar através das mãos do sacerdote Então Deus nos concedeu a graça de prolongar o seu nascimento Através da Eucaristia E nós somos agraciados por este mistério Por isso que São Francisco enxerga a vocação presbiteral Como uma vocação de uma extraordinária dignidade e ele mesmo disse, verde a vossa dignidade. Então, São Francisco é alguém que entende a nossa vida e a nossa vocação a partir do mistério do Filho de Deus, a partir do mistério de Jesus Cristo.